Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar explicando para vocês, tá, como fazer uma torta de limão, tá? Uma torta de limão bem bacana, bem gostosinha, uma forma bem simples de fazer, tá? Primeiramente eu vou te explicar, nós vamos estar explicando o que que precisa para fazer essa torta de limão. Nós vamos precisar aqui de dois pacotes de biscoito maisena, pode ser qualquer marca, tá? Eu não tô ganhando nada para botar marca aqui, mas em é, simplesmente apareceu aqui porque nós compramos dessa marca. Vamos precisar de três limões, tá bom? Pode ser qualquer medida. É, vamos precisar também de margarina, pode ser qualquer marca também, você vai usar apenas três colheres de sopa. Vamos precisar de um leite condensado, uma, uma caixinha de leite condensado também qualquer marca, aí dependendo do valor do dinheiro que você tem, você compra da melhor marca. <risos> bom, Vamos precisar também de um potinho de creme de leite. É, não estou ganhando nada para falar da marca aqui, tá bom, gente? Assim também como do liquidificador. Nós vamos precisar também de um liquidificador, tá certo? Vamos começar então? É, primeiramente, nós vamos colocar o biscoito, né? Pode estar tá quebrado, não tem problema, tá? Dentro do liquidificador, dentro do copo do liquidificador, tá certo? Os dois pacotinhos, tá, gente? Para não, não ficar muito sufocado para o liquidificador, a gente pode bater em duas vezes. Agora nós vamos tirar essa porção que nós já moemos né? é, e vamos colocar dentro do recipiente, dentro dessa bacia aqui ó. Então nós vamos precisar de uma bacia, não sei se eu falei para vocês, essa bacia aqui é importante para colocar o biscoito moído dentro, tá bom? Agora ela vai. Nós vamos fazer. Agora nós vamos moer a segunda parte. Agora, pessoal. Tá aqui os dois pacotes de biscoito moídos, tá? Dentro desse recipiente. Nós vamos colocar agora as três colheres de margarina, tá bom? Agora a gente mexe a margarina com, com o pó do biscoito, né? Já moído dar uma, uma, primeiramente, uma mexida com a colher e em seguida vai ter que botar a mão mesmo, tá? Bom, agora que a margarina tá mais ou menos misturada aqui com, a, com o pó, nós vamos meter o mãozão lá, né? Vamos colocar as mãos, mas as mãos limpas e vamos é, fazer o, a parte final aqui da da, da da junção da margarina com o biscoito moído, tá bom? É, após você mexer mais ou menos um minuto, dois minutinhos, tá? Como é que você vai saber se vai estar no ponto ou não? Ela vai ficar nessa consistência aqui, ó. Ela vai ficar nessa consistência assim, tá vendo? Pronta pra fazer um bolinho. Se ela se quebrar, não tem problema. Você vê que ela tá consistente, ela tá untada, né? Você untou a margarina com, com o, bisco... o pó de biscoito, tá ok? Então ela agora, nesse, nesse momento, ela tá no ponto para a gente fazer o próximo passo. Agora o próximo passo nós vamos colocar essa massa aqui que já está pronta, né? No tabuleiro, tá ok? Vamos colocar no tabuleiro, o tabuleiro tem que estar tá, é, já limpinho, né? Pronto para receber a massa, Tá ok? Vai. Então, pessoal, um detalhe, enquanto vocês é, colocam a massa aqui dentro da, do tabuleiro, é importante que vocês espalhem também pelas bordas aqui nas laterais, tá? Porque essa parte aqui da massa que você está colocando é que vai segurar o recheio, tá bom? É muito importante isso. Lembrando que essa, essa parte aqui que vocês vão colocar em volta do, do, na, nas laterais... É, vocês vão colocar na altura suficiente que vai entrar o recheio. Como nós vamos fazer aqui um raso, não vai chegar até o limite aqui da, do tabuleiro, então a gente não precisa trazer a massa até em cima, tá? Por isso a gente está deixando só até a metade, tá bom? Porque o recheio vai ficar daqui pra baixo. Isso é importante você saber. Agora, pessoal, o próximo passo é colocar no forno é, ligado lá em 180 graus, tá? e deixar assar por 15 minutos, para depois a gente prosseguir. Bom pessoal, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer o recheio, tá? Nós vamos colocar o leite moça, né? o leite moça, nós vamos colocar o creme de leite e o suco de limão, tá? São aqueles três limãozinhos espremidos que eu falei para vocês. Vamos colocar tudo dentro do liquidificador e bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar o recheio no, na forma né, que já levou ficou os 15 minutos no forno, já está pronta para receber o recheio para depois a gente seguir o próximo passo que é colocar na geladeira. Agora nós vamos espalhar né, por igual. Bom pessoal, é praticamente isso aqui, tá? Agora pra dar um toque, né? Pra dar um toque de acabamento. Mas é pra enfeite mesmo, tá? Nós vamos ralar é, um limão, tá. né? Um limão com a casca. Nós vamos deixar aquela casca cair aquela casquinha verde do limão cair aqui em cima. Só pra dar um acabamento mesmo. Bom, pessoal, então é praticamente isso aqui, tá? Não ficou muito legal não, mas dá pra vocês terem uma noção de como fazer aí uma torta de limão, tá? Agora nós vamos colocar na geladeira e vamos deixar lá por 20 minutos, 30 minutos, o suficiente pra esfriar e aí já tá pronto pra consumo, tá ok? Obrigado aí pela força que vocês estão dando aí. Se gostou, compartilha, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço. Se gostar do canal, se inscreva, tá? Não esqueça do seu like. Até a próxima.